Meu pai tem um, realmente ele tem uma história fantástica, Por quê? porque quem é esse Takashi Murita? Meu pai era polícia militar, estava servindo o exército japonês e quando teve grande bombardeio de Tóquio, ele estava frequentando a escola militar, então ele viu e morreram mais de 100 mil civis em Tóquio com grande bombardeio de daquelas bombas incendiárias. 1 de agosto de 1945, eu passo na Tóquio. Onde vai? Você trabalharia? Eu quero Hiroshima. Hiroshima, daí Tóquio para Hiroshima. Seu Takashi mal sabia que, em uma semana após mudar seu posto de trabalho, iria viver um marco que mudou os rumos da história e de sua própria família. Esta é a Rádio Alvorada. Hoje contaremos a história de Takashi Morita, sobrevivente dos bombardeios de Tóquio e da bomba atômica de Hiroshima. Ouça agora o primeiro episódio de Histórias Mundo SP. 92 anos eu né? nasceu em Hiroshima, interior de montanha da interior de Hiroshima, sabe? Na época já guerra começando Japão perdendo. Na Japão comida não tinha dentro de tudo, estragado. Na época se soldado que não tem comida. É, ele, quando ele foi convocado para a guerra como soldado raso, ele quase morreu de desnutrição. Não tinha comida. E viu vários companheiros morrendo. Nem sempre saía do Japão, nem, nem foi para combater. Morria por falta de comida. Na época eu pensei, isso não dá, eu vou estudar mais, por isso pedi polícia militar, na época polícia militar, na Japão falando Kenpei, mais polícia de soldado, vai na escola, vai lá, soldado, tinha único tempo em Tóquio, vai estudou, depois passou, eu fui na Tóquio. E quando ele passou nesse exame lá, né? Acho que só ele e mais um passaram. Para grande surpresa de uma cidade de Tóquio que era tão bombardeada, ele tinha comida à vontade. Comida Em 1944. Tóquio também, muito americano avião Passou, caiu bastante bomba. Tudo queimado Tóquio. Uma, um dia à noite 10 mil pessoas morreu Graças a Deus eu salvou sabe porque na farou na tempo de a comida não tinha de apoio. coitado né o povo não todo mundo come polícia militar soldado comeu bondade por isso guerra culpada, sempre isso aconteceu. Mas E depois o, o que ele gosta de contar é essas, sabe assim, uh, incoerências que existem na guerra. Por quê? Porque ele fala assim, eu, eu era um soldado, eu dava vida para o meu país, para o meu imperador, tudo. Mas depois, quando aconteceu a bomba atômica, quando ele voltou a assim, né, assim, realmente pensar seriamente, ele fala assim, nossa, eu estou vivo, por quê? Porque eu era polícia militar bem alimentados, mas eram um elites. 1 de agosto 1945, eu passei na Tóquio. Onde vai? Você trovaria? Eu quero Hiroshima. Hoje na Hiroshima, daí, Tokyo para Hiroshima. Na época, Hiroshima para Tokyo, mais ou menos 12 horas, cada passando a estação, tudo quebrado. Americano, caiu o vai, Esse. Ah, Japão já perdeu, Vincent também. Aqui no tempo, chegando a Hiroshima, Hiroshima nenhuma bomba não veio. Não caiu nada bomba. Hiroshima, digo. Por que pensar, né? Tudo cidade quebrado. Hiroshima não. Acho que o americano gosta de Hiroshima. Graças a Deus, Hiroshima bom, pensou também 20 dias de agosto, segunda-feira, tempo bom, não tem sobra, não tinha bem quentinho. Já sabe, Japão, agosto muito quente, saída, centro de Hiroshima, saiu. Depois, andando rua, eu de repente aconteceu, manhã de 8h15 hundred feet fixed on target release bomb roger releasing bomb of that first blast until Hiroshima vanished from the list of living cities. One of Japan's arsenal cities was selected as the first to feel the weight of atomic power. I mean, under the torezento ningen ya andando de repente, muito claro. Você sabe, é? tirar a fotografia, pá, é muito quente. Também, pá! Dão! Dez metros na frente, pá! Caiu, é queimado. Aqui, é tudo quentinho, queimado. Como é natural daquela cidade, ele conhecia todos os bairros. Sabia mais, ele tinha passado em vários bairros. Então ele sabia o que estava que acontecendo em cada bairro, cada ponte. O né? que aconteceu? Né? Bomba atômica também ninguém sabia. De repente, casa tudo quebrado. Uma beirinha. Soldado, por dentro de criança tem casa dentro. dentro. Né? Mulher também tem. Falou, embóstico, de atirar, foi lá, tirar. A pessoa salvou, salvou, mas começou o fogo. Não pôde, mais pouquinho a da morrer tudo. Depois, segura a sala soldado, muito obrigado, falou, pode vai embora. Ele estava no local, permaneceu né, na cidade por três dias, socorrendo as pessoas, tudo, fazendo tudo que, que estava ao alcance. Depois vai passando, começa a chuva negra. Muito escuro, cidade inteira. Chuva também começou. Vai todo mundo, cidade, machucado, pessoas. Tudo isso, pele vai caindo. Me dá água, muito sede. Pessoas, cidade inteira queimando. Também muitas, muitas pessoas dentro do de rio. Todo mundo chamando a vida, né? Pai, socorro, socorro, falou também. Tá, né? O que aconteceu? Também tudo machucado, soldado também tudo machucado. O que aconteceu aquilo Hiroshima? Todo mundo não dava doente, mas era machucado. Eu vou, eu já 21 anos, também antes parou de mesmo machucado mesmo, mas também ror de o A radiação, infelizmente, não tem cor, não tem cheiro, né? não tem som. Né? Então você é contaminado sem saber. Dia 9 eu entro no hospital. Por esse dia, eu não bebi nada, não comi nada. Não tenho home, não tem nada. Também ninguém sabe, né? aí se comer... Radiação de cidade inteira, dentro de radiação, eu também morreria. Pessoas que sobreviveram a Tóquio, no dia seguinte já estavam. Quer dizer, não tinha problemas de saúde provocados pela bomba. Né? Agora, bomba atômica não. Né? Depois de 10 anos, o governo japonês teve que assumir porque realmente os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki estavam com problemas de saúde que não, não vi em nenhum outro lugar. Depois desse ano começou a radiação de... Eu estava na Hiroshima, doente também, igual de malária, muito quentinho, sangue diferente. dez anos depois, aconteceu. Esse não dá, eu acho que morreu. Antes morreu, Vai sair no Japão. Eu venho na Brasil, sabe? Para mim, não sabia o Brasil também. E nós morávamos até 1956 em Hiroshima, que é uma cidade, e a maioria na redondeza ainda eram sobreviventes porque muitos sobreviventes tinham problemas de saúde, né? Eram ciclos de, de, de doenças que vinham para os sobreviventes Porque uma época veio, deu mais leucemia, depois começou a dar outros, né? E é um ciclo, realmente. Meu pai sempre falava, ah, eu tive um tipo de leucemia, só que o meu é que aumentava os glóbulos brancos. Aqueles que diminuem é que foi mais fatal, ele falava, né? Mas depois fiquei sabendo que essa ataque Sasaki ela morreu com aumento de glóbulos brancos. Outro amigo para Morta San. Melhor vai no Brasil. Brasil, São Paulo, a altura 800 metros, muito tempo bom. né? Esse japonesa, perinho, falou que ele né? Brasil é paraíso. Família já tudo, não quer, Meu pai e mãe também. Não vai sair no Japão. Você fica no Japão mesmo, sozinho eu. Eu falei, eu vou para o Brasil. Vendeu religião, vendeu tudo, esse passagem. Depois eu, quatro pessoas, vem no Brasil. Depois ele falou a verdade. Essa da São Paulo chegou, também não saiu doente. Sarou tudo. Tempo bom aqui na São Paulo. Depois, mais de 10 anos, outro doente também sarou. Até já 70 anos. Cada 10 anos, 10 anos, essa radiação estourou. Saúde também começou. E nós vemos o Brasil em 56, eu lembro que em 53, 54, aqueles anos. Ele ficou dois anos seguidos com a mesma doença. Um período. Depois que veio para o Brasil, e aí ele acha, né, alguns acham que é clima de São Paulo. Chegou no Brasil, Santos entrou, muito cheio, muito sujo. Eu entrei na Santana. Do de Santana, água fria. Mulher, dois crianças, quatro pessoas, a casa. Entre noite, vai lá, pertinho das pessoas, vai lá, matando porco. Nunca vi, né? Hiroshima de Japão, não tinha nada desse. Yeah, yeah, porco gritando, vai mas... Puxa vida, matando porco. Muito perigoso. E pensamento até, a primeira noite. Esse não esquece, também quando aqui em São Paulo, mesmo cidade, até né, agora, muito tempo, com coração de brasileiro, uhum. Imperial Montreal, Rosaria tinha, entrou lá, sou brasileiro, vai trabalhar o eu trabalhava numa joalheria, né, com Augusta, né, como relojoeiro. Depois, é criança, já estudou, trabalhou, estudou, estudou. Na USP, é filha é História, é filho arteto. é arquiteto. É Eu, idade de 60 anos, antes não é relojoeiro também, empregado funcionário do trabalho papai, papai abrir loja, vamos fazer, o que fazer? Relogiaria? Não, joalheiro? Não, eu idade de 60 anos, criança também já casou, netinha também nasceu, não tem de muito dinheiro, não tem. Né? Então assim, conceito de relógio, essas coisas, também já estava ficando um pouco difícil, né, para a idade dele, né. Uhum. E aí nós fomos lá, ah, então vamos abrir algum comércio para ele ter Ocupação, mas, ao mesmo tempo, liberdade de poder sair a hora que quisesse. Aí abrimos essa loja. Né? Era uma portinha pequenininha, só meu pai, minha mãe e eu trabalhávamos, né? Vamos começar pequeno, abrir loja. Nome de como vai fazer, filha falou, papai, na época, eu veio muito sacamos Sakamoto que, conhece? Sukiyaki sango <risos> já falando, né? Esse é sukiyaki sango o falando, papai sukiyaki como vai? Esse é começou. A música Sukiyaki, interpretada por Kyu Sakamoto, originalmente conhecida como Umi Teruko, foi escrita por Hokusuke Ei. Durante um dos protestos estudantes contra a presença das bases militares americanas permitidas pelo Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre os Estados Unidos e o Japão, Ampo, Hokusuke sentiu uma forte frustração pela sensação de ineficiência dos protestos escreveu sobre um homem que olha para o céu enquanto caminha para tentar evitar que as lágrimas caiam. O tratado acabou sendo firmado no ano de 1951, e a música, além de um enorme sucesso internacional, se tornou um hino de esperança, sendo usado inclusive na campanha de ajuda aos sobreviventes do acidente da usina nuclear de Fukushima e do tsunami de 2011. É, depois de mais de 10 anos do termo da guerra, começaram a constatar que tinham problemas diferentes, problemas da radiação que começou a ficar bem evidente. E tudo que todo o estrago decorrente da guerra, os Estados Unidos mandou assinar que era a responsabilidade do Japão. Então ninguém podia cobrar dos Estados Unidos esse tipo de ajuda. Quem tinha que arcar era o governo japonês. E começaram a arcar. Só que aí limitaram para os que moravam, moravam no Japão. É. mais importante, eu ia falando, é Japão já hibakusha, Vítima de bomba atômica ajudando o governo japonês. Fora do Japão, não. Esse é errado. Qualquer lugar estava Hibakusha, a mesma coisa. Em 1984, juntou umas 17 pessoas, sobreviventes que moravam em São Paulo e achamos necessidade de formar essa associação, porque saiu uma notícia, um noticiário no, no Jornal da Colônia, que era uma notícia que não era verdadeira, mas saiu assim, tipo assim, olha, a lei que protege os sobreviventes está viva, né? quem, quem quiser reivindicar é só comparecer. Né? Aí muitos viram, nossa, que bom, né, porque com envelhecimento, né, todo mundo estava com medo, né, principalmente ele. né. Se acontecer alguma assim, se aparecer alguma doença da bomba, o que, que eu vou fazer, né? Aí foram para o consulado perguntar, e o pessoal do consulado atendeu muito mal, porque estão falando estamos cansados de atender isso, isso aí não é uma notícia verdadeira, e, sabe? Aí, quando aconteceu, eles ficaram muito tristes, mas juntar, acabou juntando esses sobreviventes, mas, olha, nós temos que fazer alguma coisa, né? Ninguém vai nos ajudar. Então, em 1984, quando formamos a associação, começamos a reivindicar os direitos né, dos sobreviventes. Sabe quando que mais ou menos reconheceram? 2004, 2003 ou 2004. Através de um monte de processos judiciais contra o governo japonês. A gente teve que fazer isso porque, porque com a petição, não, não resolvia nada. Né? E muitos desses sobreviventes são japoneses daquela época da guerra. Não queriam fazer nada contra a sua pátria. Mas a gente, assim, nós que somos da geração mais... Mas não é contra a pátria, é contra os governantes da época, né? Mas eu falo, não, eu não vou contra a minha pátria. Então, se vocês vão fazer processo contra o Japão, a gente quer, eu, eu vou sair da associação. Né? Muitos falaram isso. E meu pai, coitado, ele também era polícia militar. Era aquele tipo que falava assim, eu dou minha vida pelo imperador, pelo Japão, dou, né? recebeu esse tipo de educação. Mas no fim, ninguém quis entrar nesse processo, apesar da, da grande ajuda das pessoas que moram no Japão, né, que acham que está que errado essa atitude japonesa, então eles incentivaram, ajudam até agora, né, a, associação, a nossa associação. É, também é, aqui no Brasil, muito bom, vida também bom. é bom, essa é justiça, não precisa. É pessoa mesmo. Olá, esse começou. Meu pai teve que... Reand... Ele, como presidente, ele falou assim, eu quero que alguém né, se candidate a... Ah. a fazer esse processo, porque a gente vai dar o suporte ninguém. Então, quem que, quem que foi o Cristo? Ele foi o primeiro. Tá bom, então eu vou fazer. Né? Ele foi o primeiro que... Entrou com processo. Esse já pensou começando a brigar o governo do Japão. Também. Aqui no Brasil, japonês, subacuá também, a mesma coisa. tudo japonês. Esse governo do Japão, eu já brigar. Essa pessoa não quer. Agora o governo. Esse ano, esse ano demorou 70 anos. Hein? É, demorou. Também, graças a Deus, aconteceu, cada vez melhorou esse é verdade Atualmente, no Japão, tem até projeto tem gente que fala assim, ah, aquele museu de bomba atômica é muito cruel, né? que não pode se não pode, assim, mostrar para crianças pequenas. Né? eu falo assim, mas quem estava na guerra? Na época, acontecia isso na frente de todos né? Esse negócio de você tentar proteger demais É que acontece essas crianças que não têm mais sensibilidade né? Que se tornam um adulto Que fala assim, não, ditadura militar é melhor do que Assim, paz, paz é importante né? Só que se, se fica muito tempo sem sem essas ocorrências parece que a pessoa fica meio perdido né? eu acho que o Japão uh, tá numa fase um, não sei um pouco perigoso né porque realmente os jovens atuam hávez infelizmente não tem nenhum político à altura para opor falta liderança não tem mesmo Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão havia prometido nunca mais pegar em armas ou declarar guerra com o princípio de paz inscrito na Constituição. Atualmente, o primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, apresentou no parlamento uma proposta de lei que, se aprovada, possibilitaria a participação do país em conflitos armados. Muitos estudantes vão às ruas protestar contra as medidas e muitos veteranos de guerra, como antigos pilotos kamikaze, fazem palestras com discurso anti-guerra. E Seu Takashi é um deles. Não sei se os jovens, a metade dos jovens, sabe, né, da, da importância da data. É triste, assim, porque... Quando você esquece, você repete o mesmo erro. Né? Porque meu pai sempre falou, né, eu não, não quero falar com o já estragou o mundo, tem que falar com os jovens para não estragar. mais importante para isso vai fazendo é a mesma coisa, né? Precisa na paz, né? Ainda bem que no Brasil, os jovens do Brasil, meu pai gosta muito porque eles são mais espontâneos. Né? Quando ele conta as histórias, conta as coisas que ele sente, muitos se emocionam né? e tentam entender. E ele fala assim, olha, minha, minha, minha missão agora é isso, fazer isso. Se no meio de, de, de um milhão, né? se, se você consegue conscientizar ou levantar essa questão para algumas pessoas, já é louco, né? Guerra culpada, guerra né? americana vai fazer por vingança, vingança, vai... também vingança, não adianta. Esse também ninguém sabia, né? O americano vai, vai fazendo vingança, mas o Japão também vingança vai fazer, não tem fim. O é. americano também tem pai, mãe, família, tem tudo. Assim, algumas escolas começaram a convidar para falar sobre o um dia, etc. E a gente estava fazendo isso assim, sem, muita, sem muita ilusão de que isso resulta em alguma coisa. Mas sabe que uns 10, um pouco mais de 10 anos atrás, veio um jovem, um senhor, um moço, né? Apareceu e falou assim: Olha, eu agora sou professor de história. E quando eu era jovem, quando eu estava no colégio, eu ouvi a palestra do senhor seu, seu, seu Takashi. E eu fiquei muito, assim, emocionada, né? E isso assim, trouxe, assim, uma visão de vida para ele. Né, e ele estava. E ele formou professor e queria que os alunos dele pudessem ter a mesma oportunidade. Aquilo foi uma coisa, assim, um, muito importante porque nós vimos que, realmente, você consegue né, clarear né, a visão de algumas pessoas ou, pelo menos, né, mostrar algum interesse num assunto que talvez você não tivesse tem resultados positivos. né? isso... Aí, sabe, aquilo deu uma força muito grande para realmente dar continuidade a essas, essas palestras. Serve. Qualquer guerreira culpado, Sem guerreira, melhor. Soldado não precisa na Japão. Soldado, como tudo vai machucado, tudo morreu. Eu, especial, mesmo soldado também especial, vida muito diferente. Eu já sei isso, por isso não precisa soldado, guerra culpada. Mas o pior, pior de tudo, realmente, é viver num, num estado de guerra. Num estado de guerra, como seu meu pai sempre falou, né? você não mede mais nada. Ele foi colocado, ele falando, ele foi colocado, teve uma educação para a guerra, né? Cresceu naquela época que o Japão estava realmente indo para a guerra, né? E, e tudo que ele fazia ele achava que estava certo, mas quando realmente assim começou a ver aos próprios olhos, né? Falou, nossa, né? Meus companheiros morrendo de fome, né? Onde tinha pessoas que estavam muito bem alimentadas. Mas tudo era, tudo era assim, camuflado. Né? Na época, ele falou assim, na época eu também não percebi. Mas depois que terminou, que depois que, que, que terminou a guerra, que todo mundo tinha que cair, na real, para continuar a vida, né? cada um por si só, né? Aí que falou, nossa, né? Como a gente estava assim, uh, vivendo num mundo meio irreal, né? Jamais poderia pensar que o Japão estava perdendo a guerra, mas não, já estava perdendo ali. Né? Mas tinha que acreditar, né? E, e eles colocavam essa meta, né? Tinha que acreditar. Aquele que eu não acreditava era antipatriota, eram castigados, né? Então aqui os japoneses que achavam que era japonês de verdade, tinha que acreditar no que o governo falava, né? né? então assim, é estado, né? por isso eu sempre dizendo, cada um, cada pessoa tem que ter educação, cada pessoa tem que ser, tem que ter cabeça para pensar com sua própria honestidade, né? E para isso, melhor coisa se você saber o que o outro está querendo falar, e sentir a dor do outro, né? como, como seu, para você poder avaliar. Né? Você pode estar certo e eu também posso estar certo. Né? E parece uma posição antagônica. Né? Mas no dia que você conseguir né, sentir o que você está tentando falar e você sentir o que eu tento falar, quando tiver uma compreensão, realmente, aí acho que não vai ter uma, uma guerra. A, a, as diferenças de opiniões, as diferenças de tudo, é, tem que saber conviver. Né? Tem que ter espaço para todo mundo. Né? Porque o pessoal fala assim, ah, porque tem que ter paz. Então, lógico, tem que ter paz, mas ao mesmo tempo, paz tem que ser uma coisa consistente. Né? Não é uma coisa assim, você só faz, mas na verdade não faz nada pela paz. Né? Precisa, viva. Essa é importante. importância. É Obrigado. Esse foi o primeiro episódio de Histórias Mundo KBSP. Obrigado por nos ouvir e acompanhe os próximos episódios em nosso canal e acesse o site alvoradafilmes.com.br e kbsp.com.br para saber mais informações sobre essa história e muitas outras. Para quem quiser conhecer, a Mercearia Sukiyaki fica na Avenida Jabaquara 1744, perto do Metrô Saúde. Quem sabe você não encontra seu Takashi e sua família lá?